Olá, eu sou a Maria do blog, lá Fogo Maria. E vocês pediram para eu vos mostrar algumas ideias para vocês se mandarem entre tipos em casa nesta quarentena, por isso eu vou vos dar 50 ideias do que vocês podem fazer em casa com companhia ou sem companhia. Para quem está em casa, tem muita sorte, quero que vocês sejam estudantes ou possam trabalhar remotamente que é o meu caso. E eu continuo a trabalhar das 9 às 6, a única diferença é que não apanho um metro, 2 horas de metro o que é muito bom para a minha saúde e para a saúde de toda a gente. Por isso eu quero que vejam isto como um privilégio e há muita coisa que vocês vocês podem fazer várias formas de se divertirem, por isso, se vocês quiserem 50 ideias do que fazer, é só continuar a assistir e espero que gostem. Eu acho que vocês deviam ficar confortáveis em casa, mas não desta forma, o mais provável é vocês ficarem tão confortáveis que vão acabar por ir para o sofá e vão adormecer ou ver uma série o dia todo, por isso, se vocês quiserem ser produtivos, eu aconselho vos a mudar um bocadinho de roupa, pode ser algo assim super confortável, mas dá-vos um bocadinho mais de liberdade para fazer o que vocês quiserem. Pode parecer um truque mesmo simples, mas acreditem que resulta, tirem o pijama, o pijama não é o vosso amigo neste caso. Falando em roupas, certeza que vocês têm assim um cenário parecido, em que vocês têm roupa a mais, roupa que não usam tanto, por isso a dica que eu tenho para vocês é pegarem nestes dias, tenham um bocadinho mais de tempo, e separar as roupas que vocês querem dar aos vossos amigos e aos vossos familiares, e também uma caixa para doar, e uma caixa para deitar o lixo, se estiver mesmo no fim da vida. Podem aproveitar também para experimentar as vossas roupas e fazer um desfile de moda para os vossos familiares, se vocês não estiverem sozinhos, por exemplo. vocês vão passar muito tempo em vossa casa, vocês têm que mantê-la limpa, mantê-la organizada, porque esta situação pode ser um bocadinho preocupante para a vossa saúde mental, por isso, se vocês estiverem tudo organizado, já não se torna naquele caos que estamos a viver neste momento. Por isso, tirem os primeiros dias do vosso dia para arrumarem o vosso quarto, fazerem a calma, que é muito importante, assim dá-vos um boost para o início do vosso dia, conseguem ver tudo em ordem e é uma boa forma de se manterem calmos, porque está tudo em ordem em vossa casa, por isso vocês também têm que estar. Vocês também podem pensar em objetos, em acessórios que vocês têm em casa que não usam tanto e que estão bons por isso podem dar, doar, como vocês quiserem, mas é uma boa altura para vocês pensarem nisso. Se vocês tiverem caixas aproveitem e dividam em caixas e depois quando vocês puderem finalmente sair de casa vocês podem entregar esses objetos a quem vocês quiserem. Já que vocês estão a organizar a casa aconselho-vos também a redecorar o quarto, a sala, para parecer algo diferente podem finalmente fazer as mudanças que vocês querem, por isso é uma coisa a fazer. Outra coisa são as redes sociais, vocês têm imensas, vocês têm o um Instagram, vocês têm o um TikTok e é uma boa forma de vocês manterem as vossas ligações com os vossos amigos e também criar novas amizades. Uma coisa que vos vai ocupar o vosso tempo é jogar jogos. Vocês podem jogar no vosso telemóvel, no vosso computador e se vocês tiverem uma consola também podem jogar nela. Existem imensos DIYs que vocês podem fazer, vocês podem ir ao Pinterest, escrever tutorial de qualquer coisa que vocês quiserem fazer e podem até redecorar o vosso quarto desta forma. Se vocês tiverem um jardim, um quintal, vocês podem fazer jardinagem, mas vocês também podem tratar das plantas que vocês têm em casa, regá-las, dar-lhes carinho, que é muito importante. A próxima ideia que eu tenho para vocês é criarem uma carta para vocês mesmos e a ideia é vocês escreverem o que vocês estão a sentir neste momento, as vossas maiores preocupações, como é que vocês estão a passar os dias e depois quando a quarentena passar, quando isto tudo passar, só então é que abrem a vossa carta, para ver o que é que vocês escreveram. Vai ser uma experiência super gira, acabei de fazer isto com vocês, por isso, digam-me se vocês também fizeram. Espero abrir esta carta em breve, <risos> muito sinceramente. Outra coisa que é muito importante é terem cuidado de pele. A minha pele anda muito seca, muito frágil, acho que é uma mistura de ansiedade e o facto de não estar a apanhar muito sol, por isso, tratem da vossa pele. Cremes hidratantes e batons hidratantes é muito importante. Se vocês gostarem de cantar e se vocês tiverem algum instrumento, vocês podem aprender a tocar uma música, o que é incrível. Beber água é mesmo muito importante, e eu digo isto em muitos vídeos, para perder peso, para melhorar a pele e, claro, para a hidratação. Beber água é mesmo muito importante. Vocês podem adicionar rodelas de limão, se vocês não gostarem de água normal. Se vocês tiverem um caderno, vocês podem decorá-lo. Pode ser assim como eu estou a fazer com tinta, mas vocês também podem desenhar sobre o vosso caderno, ou apenas colocar stickers, fotos, vocês é que sabem. Melhorar em algo é muito importante, se vocês gostarem muito de maquiagem, vocês podem melhorar as vossas técnicas, se vocês gostarem de fotografia, vocês também podem melhorar as vossas técnicas, vocês têm tempo para treinar, por isso vocês têm tempo para melhorar. é muito importante, quer que vocês estejam a estudar e precisem de ler, ou seja, um ler recreativo, vocês até podem entrar num clube literário e ler ao mesmo tempo que várias pessoas e depois falarem sobre o livro, o que é que vocês acharam, e é uma boa forma de vocês criarem ligações com outras pessoas. Aprender uma nova dança é muito bom porque vocês mantêm-se ativos. Esta dança que eu estava a tentar aprender é do TikTok e se vocês gostarem do TikTok se calhar vocês estão a reconhecer esta dança. Eu ainda não consegui aprender, mas vou aprender nestes dias, podem ter certeza. O meu canal é sobre fotografia, por isso eu tinha que incluir isto. Tirar fotos sozinhos é uma coisa que eu adoro vos ensinar, por isso eu vou deixar uma lista gigante de vídeos que eu fiz sobre este tema para não vos faltar nada. Fazermos coisas que andamos a adiar é mesmo muito importante e eu neste caso estou a lavar os pincéis de maquilhagem que estão assim há muito tempo mas não se preocupem que eu não tenho usado, por isso não é nada urgente. a única coisa é que estava-me a chatear é eu não ter tempo para isto ou não querer ter tempo para isto por isso façam as coisas que andavam a adiar há semanas Criar um canal de Youtube foi uma das melhores coisas que eu fiz e eu adorei esta experiência e se vocês tiverem tempo, se vocês gostarem de falar, se vocês gostarem de criar vídeos aconselho-vos muito, muito, muito, porque ter um canal de YouTube dá-vos asas à vossa criatividade e acho que é um hobby incrível para se ter. Aprenda a fazer outlines. Há muita gente que anda a fazer outlines, é uma coisa engraçada, para além de ser relaxante. A única coisa que vocês têm que fazer é fazer o contorno da cara da pessoa, por isso todas as feições, os olhos do nariz, a boca o cabelo, e depois retiram a foto inicial e podem pintar, e vocês podem usar qualquer tipo de aplicação, como o PixArt, o Photoshop, o que vocês quiserem. Eu adoro pôr de sol, adoro ver o pôr de sol e a luz é incrível e acho que vocês deviam aproveitar para as vossas fotos ou até só para fazer um banho de sol. E se vocês fecharem ligeiramente as persianas ficam com este efeito de luz muito bonito. Fazer stop motion. Stop motion é animação e o que vocês têm que fazer é tirar foto a foto e fazer pequenos movimentos com o vosso objeto ou com vocês e depois no final juntam todas as fotos e criam um pequeno vídeo. Fica o um efeito super giro. Cozinhar. Para muita gente é terapêutico, por isso para quem não sabe cozinhar, ou para quem adora cozinhar, é uma coisa incrível. Vocês podem aprender novas receitas e melhorar na vossa culinária. Recriar fotos antigas. E para isto vocês só precisam ir para o fundo do vosso Instagram, pegar essa foto e recriá-la. preferência fotos que vocês tiraram em casa, claro. Como eu vos disse, o tratamento de pele é muito importante, por isso fazer um dia de spa. Vocês podem fazer máscaras de pele, vocês podem fazer um banho quente, vocês podem pintar as unhas, há muita coisa que vocês podem fazer, podem juntar estas todas, se quiserem criar mesmo um dia de spa completo. Uma coisa que vocês estão a fazer muito é ver séries e ver filmes, por isso não há muito a explicar, é uma boa forma de passar o tempo. Fazer exercício físico é mesmo muito importante. Há vários exercícios que vocês podem fazer em casa, mas aconselho-vos muito a fazer exercício físico para se moverem um bocadinho, porque a maior parte de vocês vai estar no sofá sem fazer nada. Assim adicionam uma meia hora por dia para se exercitar e mover um bocadinho e é ótimo para o vosso corpo. Uma coisa que eu vos aconselho a fazer, é fazer prendas para os vossos amigos. Vocês podem escrever cartas, vocês podem criar pulseiras de amizade, vocês podem fazer colagens das vossas fotos e depois no fim, quando puderem sair de casa, ofereçam essas prendas, vai ser uma surpresa incrível. Ganhar dinheiro online. É uma coisa que eu adoro fazer e é uma coisa que eu vos adoro ensinar a fazer e num dos últimos vídeos eu ensinei-vos a criar uma conta no Fiverr e mostrei-vos como é que eu ganhei euros por isso, vocês podem encontrar várias formas de ganhar dinheiro online pesquisando no Google, mas eu vou -vos deixar os vídeos que eu fiz em links na descrição. Aprender uma nova língua agora é mesmo muito fácil. Se vocês quiserem uma coisa mais profissional, vocês podem procurar escolas online, mas e eu estou a usar o Duolingo, que é uma app que eu já usei há uns anos atrás, por isso eu estou agora a rever outra vez o meu espanhol, o meu inglês, e estou a tentar começar o alemão também. Por isso, se vocês tiverem tempo e quiserem aprender uma língua nova, eu aconselho imenso o Duolingo. Vou ter que continuar a trabalhar e muita gente está na mesma situação que eu, por isso trabalhar estudar, se vocês forem estudantes. Continuar o vosso trabalho, não perder o ritmo é mesmo muito importante e não precisam de tirar muito tempo do dia. Guardam uma hora, um bloco de uma hora para fazer o que vocês querem e não pensam mais nisso, é só essa hora e vão descansar ou fazer o que vocês quiserem. O Pinterest é uma paixão para mim e fazer coleções de roupas que eu gosto, de decoração de casa, para mim relaxa-me imenso, por isso aconselho-vos imenso a criar uma conta e a criar coleções. Muito importante vocês continuarem a desenvolver técnicas, a aprender coisas novas e eu aconselho-vos mesmo muito a aprender novas coisas, vocês podem fazer isso através da internet, vocês podem fazer isso... Através de livros que vocês possam ter em casa, livros técnicos. Não há limite para o conhecimento, por isso, quanto mais vocês desenvolverem o vosso conhecimento, as vossas técnicas, melhor. Outra coisa que eu vos aconselho é a desenhar, a pintar e, para quem não tem muito jeito para estes dois, a colorir. É uma forma muito boa de vocês relaxarem e também desenvolver uma nova técnica. Eu adoro criar filtros no VSCO Cam, no Lightroom, adoro editar as minhas fotos. Aconselho-vos a criar finalmente o vosso filtro de eleição e para isso vocês vão ter que passar algum tempo no VSCO Cam ou no Lightroom ou na alguma app que vocês gostem e experimentar vários tipos de filtro. aconselho também a ir ao Pinterest que tem vários modelos que vocês podem seguir para criar o vosso próprio filtro. Escrever uma lista de coisas que vocês têm que fazer no dia é muito importante para vocês se manterem organizados e produtivos, principalmente para quem tem que trabalhar, estudar, e também é muito importante vocês colocarem lá um bloco para o vosso exercício físico, um bloco para as coisas que vocês têm que fazer, por isso é mesmo muito importante. Para mim ter uma bebida quente é essencial, principalmente porque a minha casa é bastante fria, por isso eu de manhã costumo fazer um leite com café e vou bebendo ao longo do dia, eu tenho esta caneca que mantém as coisas quentes por mais tempo, e depois à tarde bebam um chá e assim também é uma boa forma de eu beber água que é uma coisa que eu vos disse que é muito, muito importante. Outra coisa muito importante é vocês continuarem a comunicar com os vossos familiares, com os vossos amigos, por SMS, por telefone, por chamadas, por e-mail, felizmente existem várias formas de vocês poderem comunicar com as pessoas mais especiais da vossa vida, por isso aproveitem ao máximo e eu aconselho-vos imenso a documentar a vossa vida durante estes dias e a partilhar momentos no Instagram Stories. As pessoas estão assustadas, estamos a passar pelo mesmo, por isso é muito importante vocês partilharem esses momentos da vossa vida e quem sabe também possam dar algumas ideias do que fazer a outras pessoas. Eu sei que é estranho vocês estarem fechados em casa e eu dizia para vocês planearem a vossa semana mas é muito importante se vocês precisarem de ser produtivos e é uma boa forma de vocês organizarem o vosso tempo e conseguirem concluir o máximo de tarefas possíveis. O YouTube é um sítio incrível para vocês conhecerem novas pessoas, um novo conteúdo, aprenderem, entreterem-se e aconselho imenso a ir ao YouTube para desanudiar um bocadinho. Eu tenho um canal de YouTube, como vocês sabem, eu tenho vídeos sobre fotografia, como crescer nas redes sociais, por isso, se vocês estão aqui pela primeira vez e gostarem do meu conteúdo, não se esqueçam de subscrever. Eu criei o um meu blog há quase 10 anos e foi uma experiência incrível. E se vocês gostam de escrever, tirar fotos, partilhar as vossas experiências e as vossas opiniões, aconselho-vos imenso a ter um blog, mesmo, mesmo muito. Para além de vocês terem que limpar a vossa casa, vocês também têm que limpar o vosso telemóvel e o vosso computador. E com isso eu digo colocar tudo nas pastas certas, colocar o lixo no lixo, libertar espaço no vosso disco é mesmo muito importante. Outra coisa que eu vos aconselho é ir a lojas online, fazer uma lista das coisas que vocês querem comprar, para depois quando tudo isto acabar vocês poderem ir finalmente à as lojas comprar ou comprar online. Ouvir podcast é uma boa forma de vocês passarem o tempo, para além de que como é só o áudio vocês podem estar a arrumar a casa e estar a ouvir um podcast, por isso é uma boa forma de vocês conseguirem ouvir conteúdo interessante e também fazer multitasking. Outra coisa que vocês podem fazer é ver fotos antigas, é muito útil vocês recordarem memórias passadas, ver o que as pessoas usavam há 20 anos atrás, é uma boa forma de vocês se entreterem um bocadinho. Outra coisa que eu vos aconselho a fazer é aulas online. Vocês podem procurá-las no Google, vocês podem ver no YouTube coisas que vocês querem aprender, mas um site que eu aconselho muito é o Skillshare e vocês podem ter um mês gratuito e ter acesso a todas as aulas que eles têm lá premium, por isso aconselho-os mesmo muito. E se nada disto funcionar, aconselho-os a descansar. É muito importante para a saúde mental vocês conseguirem dormir as horas necessárias e se estiverem mesmo muito cansados, descansem, deitem-se de sofá, Vão para a cama, façam uma cesta, o que vocês quiserem. É muito importante vocês descansarem nesta altura. Espero que vocês tenham gostado destas ideias, espero que vos tenha dado inspiração para criar as vossas próprias atividades sozinho ou com a vossa família. Quero muito agradecer a todos os profissionais de saúde e as pessoas trabalham uh, com atendimento ao público porque não é nada fácil tratar certas pessoas e sei que vocês estão absolutamente escutados e a vossa força inspira-nos a ficar em casa por não nos dar trabalho, por isso eu quero-vos agradecer por isso. Se vocês gostaram deste vídeo e não são subscritos, não se esqueçam de subscrever. E vemos no próximo vídeo!